Uma parceria muito proveitosa, tanto para a advocacia quanto para os psicólogos, mas principalmente para a sociedade brasileira. Essa união interdisciplinar em que os profissionais colocam o seu ofício, a sua experiência, o seu trabalho em favor desta causa que é da sociedade brasileira, porque é uma causa que cuida dos que não possuem proteção alguma, dos que... Se não tiverem esta nossa atenção, essa nossa dedicação, ficarão abandonados à própria sorte. É preciso acabar com a prisão perpétua dos doentes mentais em nosso país. O relatório da inspeção, é, deste resultado, né, destas averiguações feitas pelo Conselho Federal de Psicologia e pela OAB em vários estados do Brasil, é um instrumento de luta um instrumento de reflexão, é, é um verdadeiro uh, diagnóstico, um raio-x feito da realidade existente para sobre ela possamos uh, agir, tentando alterar, tentando melhorar. E certamente, feito este relatório, discutido e refletido neste seminário, realizado nestes dois dias na, aqui na sede da UAB, as duas entidades, o Conselho Federal de Psicologia e a Ordem dos Advogados do Brasil, tomaremos atitudes concretas na mudança deste quadro. Atitudes na denúncia junto às autoridades, junto aos poderes, na luta por mudanças legislativas, administrativas, de postura do poder público diante destes milhares de brasileiros que hoje estão abandonados à própria sorte e que precisam do braço forte né, e dos braços fortes das nossas entidades para, em atenção ao princípio condicional da dignidade da pessoa humana, possamos agir dentro de um espírito de solidariedade, né, de atenção ao próximo e de justiça plena. É assim, somente assim, teremos uma nação justa, fraterna e solidária. O sistema penal criado para, teoricamente, proteger os doentes mentais, né, o sistema de inimputabilidade, ele veio para dar um tratamento adequado, diferenciado, mais favorável. Contudo, o que tem ocorrido é que justamente temos a entrada e não a saída. A saída ela não ocorre, seja porque os profissionais é, de psicologia, da advocacia é, e a justiça não estamos presentes nos manicômios, seja porque não ocorre as avaliações. Quando as avaliações ocorrem, a justiça demora, por demais, para tomar as providências e também não há uma política de reinserção na sociedade. Portanto, acaba sendo realmente uma prisão perpétua. Ele nunca mais sai desta situação e é disto que se cuida quando se faz essa inspeção, essa parceria, essa luta conjunta das duas entidades.